Seja muito bem vindo vocês aí do Brasil, brasileiros que estão aqui no Japão. Hoje nós estamos em Saitama, num mega power daqui. Um restaurante gostoso, churrasco, Vamos dia, Brasil. A Sara Sara está aqui, gentilmente permitiu essa gravação e agora eu peço, quando você vier venha para cá procure ela e todos que estão aqui, o melhor atendimento, tá bom? Vamos, restaurar. vamos, vamos, churrasco, vamos. Já veio o ano, atendendo em novembro, E os brasileiros precisam estar prestigiados. fomos atendidos lá. Uma comida muito deliciosa. Eu podem vir para cá, vocês brasileiros de Ozumi, é, de Burma... Vem para cá, vem conhecer. Sarazan, que está gentilmente nos atendendo. Vamos, gente, aqui. Vamos, gente, aqui. Veio você na minha rola flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal Peito dos desafinados no fundo do peito bate calado Peito dos desafinados também もう Não está junto já eu vou agarrar aqui aqui aqui aqui